Primeiro livro de Enoque. O Altíssimo fala com Enoque. Capítulo 15 1. Um. Então ele tomou a palavra, e falou comigo. Eu prestei atenção à sua voz. 2 não temas, Enoque, homem honesto e escriba da justiça. 3. Vem até aqui e escuta as minhas palavras. 4. Vai e diz as sentinelas dos céus que te enviaram como seu intercessor. 5. Isto que deveis interceder pelos homens, não os homens por ti. 6. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomaste-as para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. 7. Vos ereis espirituais, santos, e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são de carne e sangue. 8. Estes, contudo, morrem e perecem. 9. Portanto, eu concedi a essas mulheres, que com eles coabitaram, e que com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra. 10. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. 11. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque, sendo espirituais, vossa habitação está no céu. 12. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne, serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. 13. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima, dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. 14. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. 15. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. 16. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, carem, contendem e confundem sobre a terra. 17. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão, e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens, e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. A sentença dos rebeldes e sua descendência. CAPÍTULO 16 1. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, ou seja, de sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento? 2. Assim eles perecerão, até o dia da grande consumação do mundo. 3. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. 4 e então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, 5. Dize, no céu tens estado, coisas secretas, entretanto, não têm sido manifestadas a ti, contudo tens conhecido um reprovável mistério. 6. E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração, e por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. 7 diz a eles, nunca, portanto, obtereis paz. Primeira viagem de Enoque. Enoque passa algum tempo com as sentinelas. Capítulo 17 1. Eles levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia a aparência de um fogo fervente, e quando eles se agradaram assumiram a semelhança de homens. 2. Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. 3. E eu vi as câmaras da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. 4. Havia um arco de fogo, e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo, e toda espécie de relâmpagos. 5. Então eles levaram-me a um ribeiro murmurante, e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. 6. Eu vim a um rio de fogo, o qual fluiu como água, e desagou no grande mar para o oeste. 7. Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão. 8. Eu fui para onde toda carne migra, e vi as montanhas da escuridão as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. 9. Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. CAPÍTULO 18 1. Eu então examinei as câmaras de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação, e para preservar a fundação da terra. 2. Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra. 3. Também vi os quatro ventos, os quais sustêm a terra, e o firmamento do céu. 4. E eu vi os ventos ocupando o céu exaltado. 5. Surgindo no meio do céu e da terra, e constituindo os pilares do céu. 6. Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionavam e determinam a órbita do sol e de todas as estrelas, e sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. 7. Eu vi o caminho dos anjos. 8. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. 9. Então passei para a direção do sul, 10. Onde queimam, tanto de dia quanto de noite, seis montanhas formadas de gloriosas pedras, três em direção ao leste, e três em direção ao sul. 11. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de pérolas, e outra de topázio. 12. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. 13. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. 14. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. 15. E lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. 16. Também vi fontes terrestres, profundas em colunas ardentes do céu. 17 e nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto, ou no profundo. 18. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele, nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. 19. E lá eu vi sete estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espírito suplicando-me. 20. Então o anjo disse, este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas, e das hostes do céu. 21. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. 22. Portanto, ele ofendeu-se com elas, e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. CAPÍTULO 19 1. Então Uriel disse, Eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, 2. E sendo numerosos em aparência profanaram os homens e fizeram com que errassem, assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. 3. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos. E suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que a saudassem. 4. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas. 5. Não tendo visto nenhum homem enquanto via todas estas coisas. Os Sete Anjos Vigilantes Capítulo 20 1. Estes são os nomes dos anjos sentinelas. 2. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. 3. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. 4. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. 5. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. 6. Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. 7. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins, e sobre os querubins. 8. Remiel, um dos santos, anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Segunda viagem de Enoque. Enoque passa através da terra e do Hades. Capítulo 21. 1. Um. Então fui levado para um lugar no qual nada estava completo. 2. Lá eu vi algo de espantoso. Não se via nenhum céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado e horrível. 3. Lá também vi sete estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, e semelhante ao fogo fervente. 4. Eu exclamei. Por que espécie de crime elas foram amarradas, e por que foram removidas de seu lugar? 5. Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, e o qual conduzia-me, respondeu, Enoque, por que perguntas? Por que arrasoas consigo mesmo, e ansiosamente indagas? 6. Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus. E estão aqui amarradas, até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. 7. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível. 8. Onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. 9. Colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era sua descida. 10. Mas sua medida em magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. 11. Então exclamei. Quão terrível é este lugar, e quão difícil explorá-lo. 12. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse. 13. Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista deste lugar de sofrimento? 14. Isto, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre.